Oi, eu sou o Gabriel Jordan com a roupa, né, GTRD, E no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um, uma marca, uma make E dessa vez a escolhida é a Ruby Rose Eu fiz essa maquiagem inteira usando somente produtos Ruby Rose Eu preparei uma caixa de produtos da Ruby Rose Na verdade tem uma coisinha aqui que não é da Ruby Rose que é o meu hidratante labial que eu tava usando antes de começar o vídeo Mas enfim, eu vou te mostrar como é que eu fiz essa maquiagem aqui E no final do vídeo eu vou te falar a minha opinião sincera sobre cada produto Então se você gostou da ideia, já se inscreve no canal, dá um like e continue assistindo o vídeo <risos> Então gente, bora começar essa maquiagem O primeiro passo é o primer, claro E pra falar bem a verdade pra vocês Eu nunca usei um primer da Ruby Rose Esse aqui foi o que eu achei Esse primer aqui tava sendo vendido por 20 reais Na loja que eu comprei Mas tinha um desconto lá e acabou ficando por 15 A embalagem dele me lembra muito A do Photo Finish da Smashbox E vamos ver como é que ele performa Vou passar um pouquinho aqui no meu rosto E vamos espalhar pelo rosto Ok, vamos seguir em frente. Para base, eu tenho esses dois modelos, essa aqui é a Liquid Matte e essa aqui é a Natural Look. Se vocês assistiram a minha resenha da Natural Look, vocês sabem que eu não gosto da Liquid Matte e eu tava com um pé atrás com a Natural Look por causa dessa base aqui. Mas, por incrível que pareça, mesmo eu não gostando dessa aqui, eu amei a fórmula dessa e eu vou usar ela hoje. E com o pincel Kabuki, esse aqui é o O115 da Macrilan, eu vou espalhando essa base pelo meu rosto. Gente, sem brincadeira, olha só o efeito Isso aqui foi a quantidade básica que eu apliquei nesse lado E olha só como é que ficou meu rosto Ok, agora que eu apliquei a base Natural Look e o meu rosto está assim Eu vou vir com a paleta Corretivo Concealer Contour da Ruby Rose Eu paguei R$14,99 nessa paleta Foi o mesmo preço que o Primer ficou pra mim Eu vou começar iluminando, eu acho que eu vou vir nesse tom aqui Vou pegar um pouco de produto e aplicar aqui E agora, com uma esponjinha pequenininha, eu vou tirando todas as marcações desse corretivo. Vou aplicar um pouquinho aqui no meu queixo, um pouquinho aqui no topo do meu nariz e um pouquinho aqui no centro da testa. Agora, para espalhar o corretivo no resto do rosto, eu vou vir nessa esponjinha maior. Agora sim! <risos> e agora eu tô pensando em vir em um desses dois tons pra fazer o meu contorno. Eu acho que eu vou começar com esse aqui... E com a Beauty Blender, vou esfumando essas marcações. Beleza, agora que a gente aplicou o corretivo, a gente vai ter que selar ele. Normalmente eu viria com um pó fixador, mas como eu não tenho, eu vou usar um pó compacto mesmo da Ruby Rose. Numa Beauty Blender, eu vou encostar no penzinho e já vou pressionando aqui nas áreas onde eu apliquei o corretivo mais claro. Eu vou vir em um outro pó compacto igualzinho, só que em uma cor escura. E com um pincel fofinho chanfrado eu vou reforçando as áreas do meu contorno. Eu vou voltar no pó claro na esponja e vou fazer um corte aqui. Vou vir com um pincel pequeno de esfumar, já vou fazendo o contorno do meu nariz. Por uma última vez, vou voltar na Beauty Blender com o pó claro. Vou subir um pouco aqui pra cortar esse contorno. E agora eu já posso pegar um pincel de pó limpo e varrer todo esse excesso de pó que tá no meu rosto. Com a Beauty blender pequena, eu vou tirar quaisquer marcações que ainda estejam nos meus olhos. E agora a gente vai começar a fazer a maquiagem dos olhos. Para isso, eu vou vir na paleta Be Fabulous, da Ruby Rose. Eu peguei 22 reais nessa paleta aqui, se eu não tô enganado. Eu vou vir nesse rosinha meio queimado aqui. Com esse marronzinho aqui do cantinho, que é bem claro, eu vou esfumar bem nessa linha do côncavo. Eu vou pegar um outro pincel, esse aqui é o W905 da Macrilan, E com essa sombra bem clarinha mate aqui, que parece até um pouco compacto, eu vou esfumar abaixo do arco da minha sobrancelha. Com um pincel língua de gato bem pequenininho e a paletinha de corretivos eu vou pegar esse tom mais claro aqui e eu vou estampar um o crease nos meus olhos. E com esse rosa bem claro aqui, desse cantinho da paleta, eu vou com o meu dedo mesmo encostando nos meus olhos. E agora, com outro pincel de esfumar limpo, eu vou pegar esse rosa metálico aqui, que é mais escuro do que o tom que a gente aplicou com o dedo. E eu vou fazer uma transiçãozinha desse rosa claro pra esse rosa misturado com esse marrom. E o último passo dos olhos é você pegar essa sombrinha dourada aqui, meio champanhe, e iluminar o arco da minha sobrancelha. Vou aplicar a máscara de cílios. Essa aqui é a linha trópico da Ruby Rose. Beleza, agora que a gente aplicou a máscara de cílios, vamos voltar pro rosto. Com um pincel fofinho, a gente vai vir no blush aplicar. Eu nunca usei um blush da Ruby Rose antes. Vamos lá, vou pegar um pouquinho. Esse aqui é a cor B1. Pra iluminador, eu vou vir com esse bronzer aqui da Ruby Rose, que vocês já conhecem, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal algumas vezes. Como eu disse pra vocês, todos os produtos eu vou dar uma aval só no final, mas vocês já sabem que eu gosto desse bronzer, então não vai ser surpresa nenhuma. E bom, pra batom, eu tenho o batom líquido da Ruby Rose na cor 283 E eu tenho esse aqui que é metade líquido, metade embala na cor 295 Só que como eu já usei esse aqui no último vídeo, eu vou com 295 mesmo E com o batom aplicado, esse é o look completo Então pessoal, agora que eu terminei de fazer a minha maquiagem Eu vou de produto em produto dando a minha opinião e o que eu achei Sobre cada um deles Vamos por ordem Vamos começar com o Studio Perfect Que é o primer da Ruby Rose que a gente usou hoje Ele é um primer que eu nunca havia usado Ele tem um efeito siliconado Aqui ele disse que dá definição perfeita E só avisa as imperfeições 100% Eu não tô acostumado a usar primer siliconado Mas eu não me incomodo A minha pele realmente ficou Toque bem mais suave. Quanto aos poros, eu acho que deu uma diminuída, mas não foi tipo assim de 100%. Mas tá aprovado sim, é um bom primer, não moveu a minha maquiagem, não abriu nenhum buraco esquisito no meio dela o que acontece quando eu uso alguns primers que não dão certo no meu rosto é abrir um vinco aqui na lateral do nariz ou então aqui ó na lateral da boca e isso claramente não aconteceu, a minha maquiagem tá intacta até o momento, então eu curti muito esse primer sim bom, vamos pra base, eu gostei do efeito que a base deu hoje, se você me acompanha você já sabe que eu já fiz uma resenha dela aqui no meu canal, então se você por algum acaso não assistiu ou você chegou no meu canal nesse vídeo, vai assistir depois que esse vídeo acabar pra você saber o que eu acho dessa base. O próximo item é a paleta de corretivos. A embalagem é bonitinha. Quanto a escolhi de cores eu achei que essas duas cores aqui são muito parecidas, mas eu não considero isso uma coisa ruim porque como elas deram muito certo pra mim, eventualmente quando um acabar eu vou ter a outra ainda. Eu gostei muito de como esses produtos performaram. Ele espalha bem, é cremoso, não... Tira a base de baixo, porque tem alguns corretivos cremosos que não são tão cremosos assim Ou são cremosos demais e escorrem, então tira a base, vira tudo uma bagunça Ai, é um horror Mas dessa paletinha aqui eu gostei A paleta tá aprovada sim Depois da paleta eu vim usando os pó Rose Usei o mais clarinho de todos pra iluminar aqui a área dos olhos e selar o corretivo claro e usei o mais escuro pra reforçar O meu contorno, eu tô querendo falar reenforçar, mas a palavra certa é Reforçar, e fico me confundindo o tempo todo Enfim, é um pó bom Ele vem com essa esponjinha aqui, que sinceramente Eu não uso pra nada, enfim, como eu já falei pra vocês O pó eu já conhecia, né Eu gosto, ele é fininho, ele pigmenta bem E é isso aí, o pó é muito bom eu gostei Quanto ao blush, a cor dele eu achei muito Bonita, parece um coral, mas Um meio rosa, meio queimado, não tão Saturado, que é uma coisa que eu acho Maravilhosa, se eu não me engano a Ruby Rose tem cinco outras cores desse blush Dentre elas, eu acho quatro maravilhosas Só tem uma que é um rosa muito rocheado Que eu não curto muito pessoalmente Eu preferiria que fosse um roxo bem mais fechado Que ficaria muito mais bonito ainda Principalmente em peles negras, na minha opinião Mas tem gente que curte aquele tom de blush, né? A minha crítica, na verdade, é só porque os blushes são muito caros Ou... Oh. Raras. O negócio custa 10 reais Os blushes são muito claros E eu acho que talvez seria interessante Colocar mais uns dois ou três tons Pra peles escuras, sabe? Peles negras, que eu acho que ficaria maravilhoso Inclusive, como eu já falei, uma dica seria o roxo E também a Ruby Rose podia fazer Uma mesma fórmula que tivesse um blush Mas que tivesse um pouquinho de brilho, sabe? Eu acho muito bonito esses blushes mates aqui, Mas eu gostaria, por exemplo, de ver A Ruby Rose fabricando um desse aqui Só que com um pouquinho de brilho, sabe? Um pouquinho de shimmer mas, enfim, o blush tá aprovado, ficou bem bonito na minha pele Como vocês podem ver E é isso aí O bronzer da Ruby Rose eu já conheço faz tempo Vem muito produto E só pra um disclaimer Aqui dentro do bronzeador da Ruby Rose Vem 10 gramas exatamente Dentro do pó facial da Ruby Rose Vem 105 gramas E aqui no blush vem... 9,4 gramas Nossa, então vem mais produto do que eu pensei Talvez a embalagem seja mais grossa Por causa do espelhinho que tem aqui Ok, falamos de quase tudo, falta mais a região dos olhos E vamos falar da paleta Be Fabulous Eu achei a história de cores Muito bem feita, porque Ela tem vários tons de rosa, tem tons de dourado Tem tons neutros, que são marrons Ela já vem com tipo um primer pra sombra tá Eu não usei ele hoje Eu já usei o próprio corretivo da paletinha Pra fazer aqui no meu olho As sombras mates, muito bem, as sombras metalizadas pigmentaram muito bem também, olha. Essa aqui que eu usei abaixo da sobrancelha, eu tô achando ela maravilhosa de linda. A minha única ressalva é que eu acho que alguns dos tons mates que eu usei, como por exemplo esse tom de marrom aqui, esfarela muito, então tenha muito cuidado. Aplica um pouquinho de pó aqui, porque essa paleta não é de se jogar fora, ela é muito barata pelo que ela oferece, eu achei a história de cores muito bonita, como eu já falei pra vocês. Acho legal o fato de vir com esse primer aqui, e além do que, ela vem com aquele pincelzinho esponja que definitivamente eu não uso nos meus olhos. Talvez eu use pra depositar a sombra e depois eu venha com um pincelzinho de esfumar, como esse ou esse, ou esses. Mas enfim, eu definitivamente incluiria um pincelzinho pequeno com uma sardinha. Eu falar sardas, gente, o que que tá acontecendo? Eu tô confundindo tudo hoje eles colocassem um cabinho bem pequenininho ele caberia certinho aqui nesse compartimento, sabe? Mas isso é só um detalhe, as sombras são muito boas mas é isso aí. Quanto à máscara de cílios, também já mostrei aqui no canal antes, ela define e alonga e vocês sabem que eu pago muito pau pra essa máscara aqui, por causa do aplicador dela. O aplicador dela é bem pequenininho e eu tenho olhos pequenos e cílios longos, ou seja, quando eu tô aplicando máscara, na hora que eu abro os meus olhos os cílios encostam aqui na maquiagem. E a coisa que mais recorrente Acontece quando eu tô aplicando máscaras e cílios É justamente eu borrar a minha maquiagem Que eu já fiz antes E eu odeio quando isso acontece E isso acontece bem mais dificilmente Quando eu tô usando uma máscara Que tem um aplicadorzinho pequeno A fórmula é muito boa Não tem um cheiro muito relevante Nada demais Ela é muito bonita E é isso aí Pra finalizar, vamos falar do batom Eu amo essa proposta De ter metade em bala aqui do batom E metade líquido Apesar de eu sempre preferir usar um batom líquido Eu acho super válido ter a experiência dos dois produtos juntos. Eu não sei se a Ruby Rose vende a, as cores dessa linha aqui que tem esses batons duplos nesses frascos aqui que são inteiros de batom líquido por exemplo mas eu amo esse tubinho pequenininho aqui, mas a forma dele é muito boa, ele é bem sequinho ele não fica apregando, sabe, na boca quando você tá falando aí vai juntando uma outra Ah é horrível. A parte em bala, não senti nenhum cheiro, nada demais mas a parte líquida, gente, isso aqui é de chiclete chiclete, chiclete, chiclete, amo então, eu diria que sim, todos os produtos aqui estão aprovados, somente com algumas ressalvas que eu fiz em cada produto, e no caso, eu só gostaria de ver mais versões deles tipo, mais cores e tal, mas é isso, Ruby Rose tá de parabéns e tá aprovada, e é isso, se você gostou do vídeo de hoje, por favor, dá um like nele pra o YouTube entender que você gostou desse vídeo e te recomendar mais conteúdos desse tipo, comenta aqui no embaixo se você gosta de algum desses produtos que eu comentei aqui se você gosta de algum produto que não entrou na lista agora por favor não se esqueça do principal que é se inscrever no canal e ativar as notificações de publicação porque se você não fizer isso você vai perder todos os vídeos que eu postar aqui no canal e eu sempre tô falando de maquiagem moda beleza então se inscreve aí que eu acho que você vai gostar muito de assistir esses vídeos e por último se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais eu sou o arroba no Twitter e no Instagram no Twitter eu tô sempre fofocando e Twitter besteira. Mas no Instagram eu sempre tô falando de maquiagem, sempre tem fotos de looks novos, sempre tem inspirações. Dito tudo isso, eu acho que o nosso vídeo fica por aqui. Eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaGajaTRD e esse foi o vídeo de hoje. See you!